2 de maio de 2022, presença do governador catarinense Carlos Moisés e nós vamos daqui a pouco conferir então o que traz o governador para o município e não são poucas novidades mesmo, não são poucos os empreendimentos que vão começar a acontecer no município, obras principalmente no município de Mafra. É uma grande alegria até acho que a gente fica sem palavras né, de estar comentando nessa né, data de dois de maio de 2022, vai ficar marcado em nossa história. Primeiro tivemos a inauguração na quarta da manhã da JBS, né? uma grande empresa que está lá no município, vai estar gerando muito emprego e muita renda para a nossa cidade. E agora com o anúncio do nosso governador, ele vindo até aqui para fazer um anúncio de mais de 100 milhões de reais para o nosso município. Entre eles desde a questão do investimento no hospital, que terá um novo prédio moderno, 40 milhões para o nosso hospital, para melhorar a nossa saúde, não só dos marfantes, mas de todo o Planalto Norte investimento de mais de 20 milhões em saneamento básico, saneamento há quanto tempo né, mas a gente sofre com falta de saneamento, falta de tratamento de esgoto, e agora a gente vai ter... É, com esses investimentos, pelo menos, mais, pelo menos 20% do esgoto de Mafra sendo tratado. E já estamos com novos projetos, tive uma reunião hoje também com a presidenta da Cazé, que também estava presente, já para ampliação também da nossa rede de coleta de esgoto. Tivemos também o anúncio de investimento na área de pavimentação, o nosso binário do Jardim América, que vai sair, o binário da Vila Nova, tanto tempo esperado para a nossa população, vai sair também. É, a pavimentação, a continuação da rua Santa Cruz, lá que vai para o Campo Novo também. Outras ruas como a Rivadara e a Moce, a 12 de outubro. E muitas outras que estão aí para confirmar ainda esse mês Para a gente aí conseguir melhorar muito a qualidade de vida da população à frente Que tanto espera por isso e De fato, é, o governo tem olhado com carinho para os municípios Pequenos, médios e grandes municípios E o Plano Mil veio dar esse nome, dar um formato E também veio é, fazer um pouquinho mais de justiça na distribuição Com municípios médios e grandes Para que a gente possa identificar as demandas também Onde vive mais de 70, 80% da população catarinense né? E... E o dinheiro tem que ir onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem. Por isso o Plano 1000, ele conecta, é, não, é, é, não tem a ver com questões político-partidárias, assim, onde as pessoas vivem, a população de cada município. E aqui é um exemplo disso hoje, estamos lançando várias obras, né, transferências especiais para o Plano 1000. Estamos investindo no hospital da cidade, mais de 40 milhões, vai ampliar, vai dar dignidade, vai ofertar serviços de média e alta complexidade. É, é, UTIs, enfim, espaços importantes para dignificar os trabalhadores da saúde que enfrentaram a pandemia conosco e que tiveram um resultado melhor do Brasil. Né? A nossa taxa de letalidade de 1,3 é um terço, se comparado a outros estados. Chega, tem estados que tem mais de três, ou seja, teríamos perdido mais de 60 mil catarinenses, 80 mil catarinenses, e a gente conseguiu, então, lamentamos as mortes, mas conseguimos enfrentar com um resultado importante. Governador, o senhor visitou hoje, inclusive, a comunidade ucraniana. A gente sabe, né, claro, o conflito que tem lá a Rússia e a Ucrânia. Isso pode refletir se a guerra continuar, inclusive aqui não só no município de Mafra, como em Santa Catarina, quanto a acolher esse povo. É, eu fiz uma visita ao, ao ministro do Itamaraty é, e lá afiançou né, toda, todo o, o movimento que o ministério faria para repatriação ou para dos brasileiros, enfim, todo isso essa é uma questão que já está sanada. É, quando fiz a visita ele já me informou que o ministro França informou que não havia mais brasileiros demandando sair, que havia é, poucos brasileiros ainda na Ucrânia e a, a, a, ações, ações humanitárias de acolhimento também daqueles nacionais que estão saindo de lá para outros países. Coloquei Santa Catarina à disposição e vim aqui também. É, deixar a nossa solidariedade, né, com, com as comunidades ucranianas. São mais de 30 comunidades em Santa Catarina e fui muito bem recebido, fui agraciado ali com algumas homenagens e, e, e entendendo um pouquinho mais ainda da cultura. E nós sabemos que da importância da política, né, da política e da diplomacia. Ah, quando, é, quando a política acaba, quando a diplomacia acaba, só resta a guerra e a gente sabe que a guerra não constrói, destrói né, as cidades, as estruturas, fere inocentes né, e tira vidas, ceifa vidas de forma desumana, como a gente está vendo acontecer naquela, naquele país. Então, a nossa solidariedade, mas ao mesmo tempo aqui em Santa Catarina, um estado que tem, é miscigenado, que tem várias é, é, culturas e origens, é um estado acolhedor por natureza. Então, os ucranianos foram bem é, recebidos aqui. e e construíram as suas comunidades e preservam a sua cultura, que é o mais importante. Portanto, eu apresento o governador Carlos Moisés, que inclusive participou, esteve presente na comunidade ucraiana, foi bem recepcionado e hoje o município se diferencia com toda a certeza.